Em janeiro de 2023, o incêndio da Boate Kiss completa 10 anos. Após a tragédia, o Hospital Universitário de Santa Maria criou o Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidente. Desde então, tem contribuído com a geração de conhecimento científico e aperfeiçoamento de técnicas. No último TV Campus Entrevista da Temporada, vamos falar sobre a atuação do CIAVA ao longo desses 10 anos. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo Soeli Guerra, gerente de atenção à saúde do USM e a enfermeira responsável por implementar o CIABA. Olá, Soeli, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista para falar sobre esse assunto tão importante aqui para a comunidade da região central e de todo o estado. Obrigada, Luiz Gustavo. Esperamos levar à comunidade as informações sobre um trabalho tão importante que foi, eh, que nasceu uh, uh, advindo do desastre da, da Kiss. ele. o Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidentes, o CIAVA, nasceu em 2013 no contexto da boate Kiss e você foi a enfermeira responsável pela implementação né, do centro. Uh, muita gente né, conhece o trabalho do Ciava, mas também há quem não, não saiba né, como vocês atuam. Há também quem já, quem já ouviu né, falar sobre o Ciava, mas também não sabe. Uh, eu começo te perguntando para explicar o que é o Ciava e como foi esse processo de implementação há 10 anos. Uh, Gustavo, o Ciava ele foi um serviço implantado a partir, uh, já nos... Primeiros dias após o, o desastre da Kiss, que vitimou uh, centenas de, de, de jovens, então, ele surgiu da necessidade do, de ter o acompanhamento dessas vítimas, especialmente porque não se sabia ainda, na, na época, uh, qual seria o desfecho, em termos de saúde, que acometeria essas vítimas. Então, a Constituição do Oceava foi. Uh, já já tinha um embrião uh, de um projeto dentro do Hospital Universitário de acompanhamento de longo prazo de, de doentes crônicos vitimados por acidente. Então, nós vimos no desastre também uma oportunidade de tornar uh, efetivo esse, esse serviço que é chamado segmento de Vítimas de Acidentes. E... Claro que, na época, isso foi focado diretamente para as vítimas da KISS, mas, desde o primeiro momento, o objetivo é, era, e sempre foi e ainda é, né, conseguir dar um, um atendimento adequado a todos que, que sofrem qualquer tipo de acidente, especialmente... Hoje, aos queimados, né? porque nós temos muitos, muitos acidentes, seja de trânsito, seja de outra natureza, que acabam fazendo vítimas uh, de, de incêndio, de fogo, com, com umas complicações bem particulares que, que esse, esse trauma causa. Né? E sem falar dos familiares das vítimas chamadas vítimas indiretas. Uh, e vocês atendem os pacientes aqui da região central e eu imagino que de outras partes do estado também, né? Então, uh, quando criamos o Ciava lá em ainda em fevereiro de, de, de porque o, o desastre daqui foi no final de janeiro, né? Estamos prestes a completar 10 anos. Uh, então, já nos primeiros dias que começamos a dar alta para os primeiros pacientes, começamos a pensar... Como que nós vamos trazer essas pessoas para o acompanhamento? Então, foi pensado nesse centro, foi é, criado um termo de, de, de compromisso com o Ministério da Saúde, Estado do Rio Grande do Sul, enfim, estruturamos o serviço que ele ele faz parte da estrutura do Hospital Universitário, serviço de atendimento longitudinal de vítimas de acidente, né? Que é, é, inicialmente, então, abarcou todos os que tiveram Uh, enfim consequências daquele incêndio, né? Os principalmente os mais graves e e na como como passar do tempo todos os episódios ou eventos semelhantes a grandes incêndios teve um que eu lembro no no frigorífico, se não me engano, aqui no município próximo Teve casos de pacientes que eram vítimas de incêndio em outros estados, acabavam procurando o nosso centro, porque ele tomou uma dimensão nacional de conhecimento, de alcance, porque sempre foi muito, muito acompanhada essa questão das vítimas da KIS. Então ele tomou uma proporção, uma uma dimensão bem bem maior do que outros serviços até que o hospital disponibiliza. Então a gente passou a receber eh, por, por pelos caminhos que o SUS define como regulatórios pacientes de diferentes locais do estado, de municípios próximos, de municípios mais distantes e de, de outros estados, inclusive, para atender aqui no nosso hospital universitário. Teve gente que se mudou para Santa Maria, porque a recuperação de um, de, um, de um paciente que é vítima do incêndio ela é um processo demorado, enfim, e ela depende de uma abordagem contínua, com equipe especializada. Então, em função disso, uh, nós acabamos... Uh, colocando o serviço à disposição, porque também tem um outro lado, né, Gustavo, o um, um lado que nós estamos dentro de um hospital universitário que é, faz parte, que é um órgão suplementar da Universidade Federal de Santa Maria, que tem a inserção de mais de 20, 30 cursos, não só da área da saúde. Então, tem um campo de prática vastíssimo e o objetivo de um hospital deste porte, de uma universidade, é produzir produção de conhecimento. Né? Então, este centro acabou servindo como que eh, dá para dizer um laboratório de, de, de acompanhamento e de tratamento assistencial, mas também um local onde se desenvolveu o ensino, a formação, a especialização de muitos, muitos profissionais, muitos professores muitos uh, enfim alunos que fizeram dissertações de mestrado de doutorado então ele teve um alcance assim quase que universal o centro nesse sentido de, de expansão perfeito você comentou né algo muito importante de se ressaltar é esse papel da universidade né a universidade existe para produzir conhecimento para melhorar a vida das pessoas uh, entrando no próximo ponto suely uh, em termos de produção científica, eu acredito que saiu muita coisa do Ceava, né? Muita, muita. Até eu tenho aqui, uh, eu trouxe só para mostrar uma das produções que foi a criação dos protocolos. Nós criamos os protocolos para atendimento dessas vítimas, desde a chegada. Uh, ali nos, nos chamados mutirões, que foi a abordagem mais ampliada que fizemos, foram os mutirões. Então, já criamos protocolos para atender essas vítimas e depois o acompanhamento delas, de diferentes, das mais diversas especialidades, da pneumo, da psiquiatria, da fisioterapia, da fonoaudiologia, da enfermagem, enfim, das mais diferentes especialidades reuniram-se fizeram seus protocolos e é, é, condensamos num, no volume de um livro, né, para poder é, alcançar quem tem interesse, poder distribuir, poder disponibilizar para onde onde ele alcança onde ele tiver, enfim, é, claro que a gente não espera que isso aconteça com frequência, mas quando acontece as pessoas precisam estar Minimamente preparadas, conhecendo o passo a passo. E até em função disso, se tu me permite, já vou colocando. Nós, em 2017, fomos acionados por, por, pelo governo do, de Minas Gerais por causa daquele incêndio numa creche em Janaúba. Então, lá em Janaúba, nós organizamos ou trabalhamos com aquela equipe durante uma semana, quase uma semana, para estruturar um centro de acompanhamento dos sobreviventes da do incêndio da creche. Então quer dizer, é conhecimento produzido que já teve um alcance nacional. Também compartilhamos esses protocolos a pedido da Secretaria de Saúde do governo de Portugal, uh, compartilhamos os protocolos para atender aqueles grandes incêndios que teve ali em 2000 e... Não lembro exatamente o ano, mas foi próximo a essa data, 2014, 2016. Não estou lembrada bem da data, mas, enfim, fomos acionados e compartilhamos. Também compartilhamos esse conhecimento presencialmente. Nós tivemos um... Um, um profissional que veio da França e ficou em Santa Maria por mais de mês, não lembro exatamente quanto, quanto tempo ele permaneceu, acompanhando o trabalho do CIAVA para uh, levar essa expertise desenvolvida, esses, esse, esse método que nós usamos para trabalhar lá no, no, no Serviço de Saúde da França, porque eles têm muito, muitas situações de atentados que envolvem incêndios, que envolvem grandes queimados, enfim. Então, quer dizer, acho que, nesse sentido, não só o papel assistencial, que a gente tem um banco de dados é, bem, bem robusto, de vítimas, de vítimas diretas, vítimas indiretas, todos que necessitaram atendimento, como a gente tem um, uma experiência, um quantitativo de atendimentos de mais de 20 mil atendimentos, só com foco no, no CIAVA. Claro que soma-se a isso, né, o grande volume são as vítimas da KISS, mas tem outras vítimas, como eu relatei, que buscaram o serviço para seu sua recuperação depois de um evento grave. Perfeito, Soeli. E isso mostra né, a importância e o reconhecimento né, que o trabalho que vocês desenvolvem aqui no USME uh, tem gerado. Uh, no caminho, você comentou né, que outras instituições e países vieram buscar né, uh, o conhecimento gerado aqui. E esse caminho inverso, vocês uh, em algum momento uh, foram em outros lugares buscar conhecimento para implementar aqui na, no Ciava? Sim. Uh... Sabe que a construção disso, no início, foi meio com... Quais são as ferramentas que nós temos em casa e quem que tem um conhecimento mínimo para ajudar na estruturação? Você sabe que, quando, quando se propõe alguma atividade numa situação de emergência, é muito diferente de você fazer algo programado, capacitar para depois disponibilizar. Não, nós fizemos meio inverso. Nós fomos aprendendo com a bibliografia disponível, especialmente com o conhecimento de alguns profissionais de todas as áreas, especialmente da área médica e da fisioterapia. É, é, criamos uma equipe bem robusta, multiprofissional, com, com também eh, com psiquiatras, com clínicos, com todas as profissões da área da saúde, enfim, e iniciamos o trabalho porque não podia esperar. A época não podia esperar. Tinha que fazer. Então, com o que nós tínhamos, organizamos e aí depois ah, ah, os colegas mesmos eh, se interessaram e foram buscar conhecimento que fosse teórico, que fosse atraso, é, por via de, de, de seminários, é, porque o país tem alguns centros é, que desenvolvem esse tipo de, de cuidado com, com vítimas de incêndio, enfim. Então, vários seminários, tem a Associação Brasileira também, Então vários seminários foram realizados que capacitou que deu aos profissionais do hospital, aos professores, maior segurança para atuar, maior eh, capacidade, enfim. Então, um, eh, desenvolvemos algumas técnicas inovadoras, por exemplo, eh, que dispensaram cirurgias eh, de reparação eh, em queimaduras cutâneas, então, tudo isso desenvolvemos, a fisioterapia também desenvolveu algumas técnicas de, de, de abordagem respiratória para, especiais para esse tipo de, de, de, de sofrimento, de, de, de, de dano que, que, que vitimou essas, esses jovens. Então, se buscou tudo que disponível e possível dentro das nossas realidades, né? Porque também temos temos muito mais coisa que o hospital faz, né? Outros serviços que ele tem que dar conta, enfim. Então era uh, uh, não se fechou o USM para atender vítima da KIS. se incluiu a tudo que o USM fazia um atendimento às vítimas da KIS. Claro que de um modo muito, muito pensado e responsável na dimensão daquilo que, que, que podíamos ofertar com segurança. Por isso que, no Hospital Universitário, ficaram as vítimas mais graves por conta de toda a tecnologia, de equipamentos disponíveis, por conta da da, da expertise, da, da, das especialidades, enfim, que às vezes tu não, não encontra num serviço menor. Então nós ficamos com isso, com a chamada eh, com o chamado grupo de vítimas mais graves. Então ficaram todas. Claro que sempre oferecemos para os outros serviços que Ficou a, a, a própria Secretaria de Saúde, montou um centro, né outros serviços aí da saúde ocupacional, saúde do trabalhador, o Seréstio, também montou um, um serviço focado mais no atendimento da saúde do trabalhador. Então, claro que sempre atendemos quando eles precisaram do de algo mais especializado. Então, o hospital sempre participou de toda essa estrutura, e o legal disso foi perceber que o SUS tem essa, essa capacidade, ele tem tudo isso já descrito e pensado, e que a operacionalização, que é, um, penso eu, uma das partes mais difíceis, quando os entes se comprometem, os entes dos diferentes níveis do próprio sistema da própria organização do, do estado como como responsável pela sua coletividade quando ele quer ele consegue isso mostra né ele a importância do SUS né de ter um atendimento gratuito para as pessoas né de qualidade e como tu disse quando quer consegue é. uh, Essa será a minha próxima questão né uh, naquele momento que o social foi criado eu imagino que houve amplo reconhecimento né, sobre a importância do centro, seja de categorias científicas e também categorias políticas. Uh, mas, ao longo desses dez anos, houve algum momento que vocês precisaram pensar estratégias para manter o centro funcionando, uh, seja por falta de investimento ou alguma outra razão? Nós recebemos investimento específico só no início. O governo federal foi extremamente rápido para construir dispositivos dentro da lei e uma portaria que liberou recurso para o hospital para atender as vítimas da é, Passaram seus anos, todos os procedimentos foram incorporados no rol de procedimentos que o SUS disponibiliza, né, que já tem na tabela SUS, e o nosso momento mais crítico foi em 2013, soma cinco anos, 2017, quando venceu o termo de cooperação. Então, quando venceu o termo de cooperação, nós tínhamos ainda muitas vítimas uh, sendo acompanhadas diretamente, necessitando de, de, de procedimentos, enfim, a gente tinha ainda um volume considerável de vítimas em acompanhamento. Tentamos renovar o termo, fomos inclusive a Brasília, no Conselho Nacional de Saúde, expressar a necessidade. Encaminhamos relatamos ao Ministério, a todos os órgãos, a Secretaria Estadual, a própria Câmara de Vereadores, a todas as entidades que poderiam trabalhar na renovação desse termo. Uh, mas recebemos o presidente do Conselho Nacional de Saúde em Santa Maria, fizemos uma reunião junto com a Associação de Vítimas, nos deslocamos a Brasília, fizemos vários movimentos, mas infelizmente não não houve assim a disposição de renovar o termo, de aportar recurso específico, então o hospital incluiu isso no seu plano de financiamento global. Então, eles foi foi uma decisão que não tinha como ser diferente, né? porque o hospital é um hospital público, é um hospital que presta serviços para o SUS, então é um hospital que criou dentro da sua própria estrutura uma forma de dar sequência aos tratamentos, aos acompanhamentos, enfim, de todos aqueles que continuavam necessitando desse, desse acompanhamento. E assim como até hoje, até hoje a gente tem alguns que vão e voltam, porque os alunos, como a maioria eram alunos daquelas turmas né, da época, então, eles, alguns formaram, foram embora, outros, independente de onde estão, eles retornam, porque... Tem casos que precisam seguir em acompanhamento, então uh, muitos ainda têm um vínculo com o hospital desse desse universo aí de mais de mil do banco de dados de vítimas que o hospital tem no seu cadastro aí. Soli e uh, o CIAVA tem como política o atendimento humanizado. Tu pode comentar sobre essa característica? O atendimento humanizado é uma premissa de qualquer atividade. Quando você trabalha com a área da saúde, não se concebe que você não tenha, dentro das premissas a, a, do cuidado, a humanização. Existe, inclusive, a, a Política Nacional de Humanização... Implantada efetivamente no SUS em 2004 Então ela é transversal a toda a atividade em saúde Claro que algumas áreas que fica, fica muito exposto Como foi o caso das vítimas da KISS e Eu diria que ela é, tão, ela é tão necessária Quanto qualquer outro procedimento E uh, por si só quando uma pessoa entra no hospital universitário ou qualquer outro hospital para receber algum tipo de abordagem, porque sua saúde está frágil, está comprometida, enfim, ela conta com isso. Ela conta que vai chegar ali, vai ter atenção, vai ter cuidado, vai ter o, o o que for necessário para melhorar a sua condição de saúde. Então, quando você pensa em acidente, nem vamos pensar nas vítimas daquilo. Vamos pensar num acidente de trânsito que aconteceu aí e que acontece todos os dias. A gente precisa ter trabalhar dentro das nossas estruturas essa essa atenção na hora de do conversado, receber, do cadastrado, dizer para a pessoa, chama atenção porque na verdade o que, que a gente faz a gente está preocupado com aquilo que está colocando em risco a vida do, do indivíduo. E daí essa parte que é a atenção, o vínculo, a explicação, a orientação, olhar para a família, dizer, oh, aconteceu isso e isso, o que, pode, o que pode levar a isso, enfim, ela fica num, numa... Uh, num plano de ação secundário. Então, o, o atendimento humanizado hoje dentro dos hospitais ele é uma política, entende? Ele está, ele está, ele está tão então considerado de tanta, tão importante quanto o, um protocolo de abordagem medicamentosa. Entende? Nós temos isso muito muito claro de buscar isso permanentemente porque isso depende do grau de educação depende de onde eu me formei de como isso era abordado de como era tratado de como era enfim é uma questão que envolve relações então ela é bem, bem sensível uh, Sueli, você falou que o, antes né que o CIAVA ele é um espaço de atenção multiprofissional né uh, inclusive Sim. com atendimento voltado à saúde mental dos pacientes você pode comentar um pouco sobre esses aspectos multidisciplinar e também como vocês trabalham essa questão psiquiatra ali dentro? Sim. Uh, a universidade tem, dentro do curso de medicina, tem a, a, a formação médica, inclusive com residência em psiquiatria. Nós temos a psicologia, também com foco na saúde mental. Então, nós temos uh, duas, duas áreas específicas que fazem parte do corpo de Formação da Universidade. Então, para nós isso vem como uma, uma, um dever do hospital disponibilizar campo de prática. A saúde mental de, de, de, de vítimas de acidente, das próprias vítimas da QIS, ela tem um enfoque assim, acho que um especialista falaria muito melhor do que eu, mas o que que a gente procurou quando construiu o serviço? trazer essas áreas para dentro da equipe matricial que é que aquela equipe que que dá toda a orientação de como proceder, como abordar, como lidar, porque é, como eu disse é, da humanização é sensível é sensível lidar com com a questão que que que envolve sensações que envolve afetividade que envolve emoções principalmente então uh, nós Tivemos esse cuidado de incluir na equipe matricial esses profissionais. E, e o, o importante disso é que essa equipe matricial, por exemplo, ela, ela definiu, ela, ela entendeu, ela se deu conta. tá? Mas e nós? Nós da equipe? Quem vai cuidar da nossa saúde mental? Então, a equipe tirava um, um tempinho ao longo dos dos dias assim no final de tarde porque a gente estabeleceu o atendimento mais para o final de tarde para para ser um, um período menos menos tumultuado do hospital enfim para dar mais atenção para todos que que, procurassem o, CIA, que o Ciava. que procurava então a gente começou a equipe da própria equipe brotou Bom, vamos conversar entre nós, como é que eu estou me sentindo, porque os relatos assim, do, do, das vítimas eram muito chocantes, para usar uma palavra leve, assim, eram chocantes. Então, aquilo impacta em quem está do outro lado, ouvindo aquilo. A gente ouviu relatos dos mais diversos matizes, eu diria, e eu a maioria deles muito, muito escuros, muito negros, muito, enfim, é, é, difíceis até de, de, de escutar. Então, quem passou, sem dúvida, é um sobrevivente. Acho que o termo correto é isso, é sobrevivente. Então, a equipe passou a cuidar dela também, então, nesse sentido, se desenvolveram assim, encontros, reuniões, estimulamos. Né? Eu, à época, era coordenadora, estimulamos encontros assim, só da equipe, estimulamos encontros abertos com as outras equipes de outros locais, enfim. Então, trabalhamos um pouco isso, não para naturalizar o, o, o desastre, mas para ter energia e ter. É, é, condições mínimas de saúde para seguir é, dando o cuidado necessário para todos os que ali é, é, compareciam para receber algum tipo de cuidado. Isso é muito importante, né, Sueli? Uh, reflete nos próprios pacientes, né? Uh, ser tratado, cuidado por um profissional que está bem... É... É uma melhoria para o paciente mesmo. É. Gustavo, hoje a gente vê isso uh, com as, os sobreviventes da COVID. sem, uh, é claro que tudo muito pensado, mas o, o, o, o ambulatório pós-COVID que o USM criou, uh, ainda em, em janeiro de 2021, é, janeiro de 2021, seguiu mais ou menos o itinerário da criação do ambulatório, do ambulatório de Seguimento das Vítimas da Kiss. O passo a passo, o acolhimento, o acompanhamento, a reabilitação. Então, tudo que foi é, o aprendizado da, da, da, com o Ambulatório e com o Ciava, possibilitou que a gente organizasse o atendimento dos pacientes pós-Covid, porque para a gente recuperar o possível daquele daquele é, sofrimento bem obscuro, né, que foi a Covid no início, né, antes das vacinas, foi, eu diria até trágico, né, o, o, o modo que ela chegou e nos tomou de assalto e e você tá ali, entende? Você não pode, você é o último a virar as costas. E nem pode virar as costas. Então todo aquele pavor inicial, você teve que trabalhar mais ou menos, talvez com muito mais, é, é, digamos, determinação, cuidado e, e, e até é, acreditando numa força superior do que com as vítimas que Você sabia mais ou menos o que tinha que fazer. Não era, aquilo não te, não te oferecia risco direto. A, a COVID ofereceu risco direto para os profissionais. Tá, mas eu vou atender, eu vou me contaminar, eu vou... Entende? Então, mas hoje, graças a Deus, temos um ambulatório pós-COVID também estruturado que consegue fazer essa reabilitação dentro do possível dos que precisam. Sueli, muito obrigado por ter vindo até o TV Campus Entrevista. Foi um prazer te receber para falar sobre esse assunto que é tão importante e que fez e continua fazendo aqui para a comunidade da região central. Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês. Este foi o último TV Campus Entrevista da temporada. Você pode conferir nossos outros episódios no YouTube da TV e no seu tocador de áudio favorito. Ouça também na programação das rádios da UFSM. Obrigado por acompanhar e até mais.